Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal City Games O um canal que a gente joga de tudo Eu sou o Will e hoje a gente vai trazer uma novidade para o canal Uma série de games retrô. A gente vai trazer uma série de games de luta aqui Então vou trazer uma série retrô de games de aventura de, de outros videogames, de fliperama Então aqui a gente está começando com o jogo Art of Fight Que era um, um jogo de fliperama Tá? Eu joguei bastante, já tem muito dinheiro com Ficha nesse jogo E aqui é mais pra vocês conhecerem um pouco Vou falar de algumas curiosidades do jogo Ele tá no level 8, tá? Então vamos tentar não fazer fail aí E vamos pro jogo é, Vocês devem ter percebido algumas semelhanças aí com o Street Fighter, né? Esse Ryuken... Né? muito parecido com o Hadouken do Street Fighter. Na época o pessoal não tinha muito pudor não em fazer algumas algumas cópias. Mas esse jogo ele, ele, ele, surpreendeu, ele surpreendeu bastante porque ele trouxe os, os gráficos para já bem inovadores assim. Ah Peló, a gente estava só brincando no, estava brincando só de morrinho É só só lá. então ele trouxe algumas novidades né? Principalmente com relação à jogabilidade e também aquela barra de energia que vai aparecer depois aí para vocês Que é a barra de energia para você conseguir utilizar os movimentos especiais Isso deu uma outra dinâmica para o jogo também Outra coisa que eu gostava bastante dos jogos da NeoGel era é, a história, né? todo jogo ele tinha uma história os personagens eram personagens bem marcantes assim da série né? aí o olha olha o dano que dá que causa um golpe né parece que é até meio desbalanceado esse game aqui, se não me engano esse game é de 1994, se não me engano vou confirmar pra vocês e cara, fazer a fila no fliperama pra galera jogar esse jogo. e pra você recarregar energia energia você tem que segurar algum botão ou de soco, ou de chute Diferente de Street Fighter, né, que lá você tem o botão fraco, médio, forte, tanto de soco como de chute. Aqui você tem praticamente quatro botões né, nesse jogo, né? Todo o Leo são são quatro botões só. Então, jogo de aventura, jogo de luta, são os quatro botões. E é engraçado que meu, é, é, bastava, né? Eles conseguiram criar mecânicas de jogos bem interessantes e aqui você tem, nesses quatro botões praticamente, que você utiliza o soco, chute, um, um soco ou um chute média e, e o botão de você provocar, onde você tira energia é, do seu adversário e, os, e as famosas é, é, telas né, de bônus <tos> E é engraçado, né? Nesse jogo bônus, se você não for bem, se você for bem, ele, ele, ele, ele, te, ele te dá um prêmio, né? ele te premia. Nesse caso, você conseguir fazer esse bônus, você consegue usar aquele, aquele golpe especial que é um Hadouken gigante que tira um dano absurdo. Nossa! Deixa eu tentar encher energia de novo Aí, vai o dano como na cara E outra coisa legal desse jogo que era, era totalmente diferente pra época Que conforme você vai recebendo dano, seu personagem aparenta que sofreu um dano, que tá todo detonado né? ele começa com a cara limpinha ali, conforme você vai passando o jogo e sofrendo dano você acaba, e o personagem fica... é, só foi bonita só foi bonita Lembro que pra eu jogar, comprar uma ficha eu demorava tipo uma semana pegando um troco de pão assim. E, quando eu ia no mercado. Sobrava alguns centavos ali, a juntava, sem minha mãe saber. Ela não veja esse vídeo. E acabava gastando um fliperama. Essa, essa personagem é uma das mais apelonas né? Então, se você deixar ela encher a energia da forma que eu estou enchendo aqui Se você deixar ela encher a energia dela, esquece é impossível. Ela me deu um golpe só praticamente foi quase metade do sangue. Pois. Agora, eu a energia. Eu achava bem massa, bem massa o pai não chamou pro pau não foi e o legal é que assim, a maioria desses, desses adversários, desses jogadores participaram de outros, do Art of Fight 2, Art of Fight 3 e depois a meu Geo reuniu vários jogos como Fatal Fury é, e Art of Fight em um jogo só né, que faz sucesso até hoje, né? o jogo vem sendo lançado desde o primeiro King of from, The King of Fighters foi 94 e tem até hoje praticamente, né? acho que a versão hoje é 13 ou 14, alguma coisa assim eu vou pegar esse aqui, é, é, se você conseguir passar esse bônus aqui você ganha mais energia mas uma. Não... acho que foi não faltou um tracinho de nada. Mas tudo bem, pelo menos consegui fazer alguma pontuação. O jogo era era geralmente rápido, né? Você terminava tipo, o jogo em 20, 15 minutos. Como assim? Olha isso, olha o tamanho. E ainda ele ficou pronto. Nossa! Não, não matou ele, caraca! Esse cara.. Vocês percebem que todos os personagens têm o. o, o, próprio, o próprio. olha isso, próprio a forma de jogar, a forma de passar, né? O, o esquema. Ui, não era pra fazer isso ah, Funcionou Funcionou O especial você só consegue aplicar quando você tem tipo 10% de energy de vida ainda né? e, e esse especial é um secreto Quando nas máquinas de cliperama apareceu o um movimento né é o tutorial do movimento de todos os personagens em especial não aparecia tipo uma coisa secreta Olha o, o Guile de Street Fighter praticamente olha olha esse. Esse é o tipo de Esse esse John é como eu falo que cada personagem tem esquema para você passar, né? Para você derrotar. Esse você não pode deixar ele de respirar. Se você deixar ele de respirar, ele acaba com você em com três voltas. Esse é, é, esse é o único jogo que o subchefe, o subvoz, o cara que antecede o chefão É mais difícil do que o próprio chefão Era raro você ver assim no começo assim, Durante um bom tempo as pessoas é, simplesmente perdiam pro Mr. Big Que é o próximo personagem que a gente vai enfrentar é, e assim, perdi um fail, assim sem chance nenhuma de, de, de conseguir ganhar, tem um esquema, né, um jeito de ganhar dele mas se mesmo assim, nossa, eu consegui ter a barra toda vermelha, inacreditável, toda vermelha é, e se você, se, se você não funcionar no começo do jogo, você tomar 3 danos, 4 danos é praticamente game over É, o jeito é fazer ele, ele perder, ele... Ele perder energia É, cara, Isso aqui era uma coisa extremamente rara, ainda mais no level 8, né? Se conseguir dar perfeito, né? Perfecto no Mr. Big e assim, e pra muita gente, esse cara na época ele era o boss final, porque ninguém conseguia passar dele. E depois a galera acabou percebendo que depois ele tinha mais um cara. Olha só a quantidade de dano. Ah, ele não era. não era pra ele para pular, ele pulou sem o É o que eu tô dizendo, esse cara te deu 3 golpes, game over. Vamos ver se a gente consegue. Ele não grudou na tela. Uh. Ó, oh, terminamos com chave de ouro, hein, galera? Caraca, essa foi difícil. Esse cara era difícil de passar nela, né? muito, muito difícil. Dá até o somzinho de fundo. Essa, essa, essa parte é bem legal, né? Porque eles medem energia. Cara, é outro cara que. Olha isso, pronto. Não! O que, que eu fiz? O cara deu. É isso que eu estou dizendo, galera. São três golpes. O cara me deu três golpes e acabou. Vamos lá, agora não tem mais. Talvez. Tem que, cedo... tem que dar certo. Esse é um outro esquema que você consegue... E praticamente ele não perde energia nenhuma, né? Olha isso! NÃO! Se é. você um erro aqui pode ser fatal, um erro pode ser fatal. Olha isso. Olha isso, galera. Foi todo o sangue. Bizarro, foi todo o sangue. <risos> eu vou ter que continuar, não acredito galera, eu vou ter que continuar isso. <risos> foi todo o sangue galera. Eu tô falando para vocês! Foi todo o sangue! <risos> Esse jogo é muito apelão! <risos> vamos lá, vamos lá! Mr. Karate. O meu não vai nada. Toma na cara, palhaço. Ô oh, querido. Ó. Oh. Oh, não acredito de novo. Cara, mas aquele golpe que ele deu um. Um sangue um golpe foi toda a energia ah minha querida dessa vez não dessa vez não dessa vez não querido Vai com uma onda. Então.. O... esse jogo ele é, é totalmente desbalanceado, né? Tem alguns golpes que tiram muita energia. como que ele te energia rápido. Ah. Vem. Tchau. Tchau, queridão, foi-se Terminamos aí Então, galera, eu depois eu vou trazer né? Trouxe algumas curiosidades aqui, mas eu vou trazer a história Do jogo aí, para vocês conhecerem E a ideia é eu trazer a série para vocês do, do, De alguns jogos da Neo Geo, alguns jogos da Capcom De Mortal Kombat é, são Jogos bem legais É né, o final, vamos curtir aí Yuri, o bem? Yuri! O, o mais legal disso quem, é que os jogos eles têm uma continuidade. né? Então você terminava o jogo e falava: Cara, como assim? Vai continuar? Me matei para. Gastei uma fortuna de ficha. Me matei para passar o um jogo, né, para chegar no final, perdi de não sei quantas fichas para depois esse final e continua, mas e depois no Art of Fight 2 o continuamento e fica bem legal, beleza galera, isso aí é mais um jogo aí que eu tô trazendo da nova série que eu vou fazer, jogos retrôs e aqui a gente está falando de jogos arcade, de fliperanas de lutas, obrigado aí por permanecerem acompanhando até o final, e valeu!